bande guru pada bhakta bind samannitam si prabhu bande ananda sahoditam si nanand nanan mandiradhika Gopi gopijano samayuktam bindavanam manohar Vanchakalpataru vasuke passindu bevach Patitanam pavuni babishna vi pio namu namu kankaroti vachalam pangung lang hai tegirim Yatke patamahangavandi paramahanam dhamadvam Benda vikusi de bipia vikesh Shnavakti Pade Devi Satavat Namo Namah Narayana Namaskrita Naranchaiva Narottama Devinsara Svati Vasam Tato Mudira Sankirtani Kishno Kato Pudeshi Gauri Patrasha Prakasa Nicha Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaranyam Deyam Sadapari Bhavagnam Avishtadhuham Te Padam Seva Vidhanchanatam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavaddiputam Bande Mahapurushati Charunar Yat-pada-pallabana-kacandamani-chatayam Visparajetakimapika-vodushadarshi Purna-niragra-sasagra-saramurti Saradhikamai-kada-kipamakurasi sri krishna chaitanya prahunetananda siyad daita gada gaura Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gada Dharasivasadi, Gaurav Bhaktavinda, Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Hare. Ajahnulambita bhojau kanaka bhadato Sankirtan kapitaru kamalaya takshu Vishambharo dijabharo jugadharmapalo Bande jagatriyakaro karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna kishna kishna hari hari hari ram hari ram ram ram hari hari namami gange tava pankhajam sura surai vandito dipa Bhuktin chamuktin chadada sinitham Bhavan rupe nasada naranam Ganga taranga ramani ajata kalapam Gauri nirantara vibushi tabam bhagam narayana priya manangumada poharam varanasi purapati bhajavi sanatham vagishajushobadane lakshmir jashwa chamakshasi ya sambhi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Ram, Hare Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashad Manusomana Shavam Tadeva sokaranava soshanam ninam, yadutta masraoka jaso anugiyati. Tadeva ramyam ruchiram navam navam, tadeva sashyad manusumahasram. Tadeva sokaranava soshanam ninam, yadutta masraoka jaso anugiyati. Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru, Guru Universal, disse que existem duas maneiras de fazer a pregação uma é positiva e outra é negativa Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru disse que podemos pregar de duas maneiras, um, um, processo, um procedimento é negativo o outro pode o outro é positivo. A pregação negativa é feita muito rápida, mas o resultado da pregação negativa é muito perigoso. A pregação negativa é muito rápida. Se eu começo a fazer uma pregação muito negativa, hum, as pessoas vão ouvir falar de mim rapidamente. Mas se eu falo de maneira positiva, então esse processo é muito mais lento. Ele é tão lento que você pode pensar, eu não estou fazendo nada, não está adiantando nada. Não estou pregando, não está acontecendo. A pregação positiva, mesmo sabendo que o seu funcionamento é muito lento, mas o resultado é eterno. Dura para sempre. Vamos imaginar que eu faça uma pregação positiva diante de você. Essa pregação, se não tiver a parada dentro do seu coração, essa pregação vai ficar com você, com a sua alma, para sempre. Essa pregação, ela dura para sempre, ela nunca é destruída. Mas a pregação negativa é muito saborosa, ela é muito doce. A pregação é equivocada, imperfeita, mas o resultado final é tão é tão venenoso, que você não conseguiria calculá-lo. Essa pregação negativa pode levar a um nível tão baixo, que você não pode nem imaginar. É algo muito perigoso, essa pregação imperfeita, negativa. Então, Prabhupada Bhakti dizia, os demônios que tentaram atacar Krishna, Agasur, Bakasur, Putana, Kamsa, eles também são grandes pregadores. Eles estão pregando para Krishna, mas de maneira negativa. Hiranyakashipu, Hiranyaksha, todas essas grandes entidades demoníacas, Kamsa, Shishupal, todos eles pregam. Eles falam sobre Krishna, mas de maneira negativa. Se eles não lutassem contra Krishna, como é que as pessoas ficariam sabendo que Krishna existia, por exemplo? Se Kamsa não quisesse matar Krishna, como as pessoas ficariam sabendo que ele existia? Então, as notícias ruins, elas se espalham com muita velocidade no mundo material. E é por isso que Krishna utiliza isso também. Mas Prabhupada Bhaksidanta disse, nós não devemos revidar, processar aqueles que querem atacar a nossa pregação. Nós não precisamos processar tais pessoas. Os sahajias que atacam os vaishnavas, porque o ataque deles é bom. Como? Perguntaram. Sim, eles querem nos atacar, disse Bhaktivedanta. Mas o ataque deles saiu em todos os jornais contra nós. Se a gente quisesse publicar isso nos jornais, no rádio, quanto nós iríamos gastar? Eles fizeram um serviço que vale milhares de rúpias, centenas de milhares de rupias. Eles nos atacaram, quebraram coisas, tentaram destruir o nosso parikrama. E a notícia saiu em todos os jornais. Os repórteres vieram e a existência da Gaudiya Mata foi projetada em todos os jornais. Eles estavam distribuindo o nome da Gaudiya Mata. Deixe que eles façam o que eles quiserem. É muito bom que eles façam assim. Dessa maneira, muitas pessoas gostam de ouvir pregação imperfeita, pregação negativa nesse sentido. É por isso que nós não vemos as pessoas progredindo no caminho da devoção pura. Se você quiser ouvir um filme, um drama, uma novela, uma história, você pode ir até os atores e os produtores de filmes, os atores de televisão, eles fazem isso para você. Um sábio não está procurando do seu desfrute, porque ele está procurando do seu desfrute eterno. Então, o sábio não vai, não vai organizar que você desfrute na matéria, porque ele quer que você desfrute eternamente. Então é por isso que para ir diante de um sado, significa purificar você mesmo através da tua de poder olhá-lo e de ouvir o Vaikuntavani, o conhecimento transcendental. Dessa maneira, se aproximar de um sado, de um sábio, significa procurar benefício absoluto na sua vida. Não é que você se aproxima de um sábio para conseguir alguma coisa, um bom casamento, um benefício. Não é por isso que a gente deve se aproximar de um sábio. E é por isso que o verdadeiro, a verdadeira pregação da Gaudia Mat é lenta. Deixemos que os falsos, os tolos, os falsos Vaishnavas façam a pregação negativa e rápida que eles querem fazer. Então, é por isso que a pregação da Gaudiya foi tão lenta, porque eles explicam passo a passo a evolução rumo ao universo transcendental. Não existe uma outra organização similar a esta. Mesmo entre os semideuses nos planetas celestiais, nós sabemos que o Senhor Supremo, o Senhor Shiva, está em Kailash e que ele é um grande pregador em Kailash. Mas as pessoas não conseguem compreender nem ele. Ele vai abençoar, às vezes, pessoas que estão é, em tamas, na ignorância. Então, pessoas que passam cinzas de cadáveres em si mesmas. Mas saibam que mesmo assim o Senhor Shiva é um grande pregador. Narada Ji Maharaj também é um dos maiores pregadores desse universo. Isso está confirmado no Srimad Bhagavatam. Quando você ler o Bhagavatam, você vai encontrar Narada Uvacha, Narada Jissi, Narada, Narada Uvacha Shankar Uvaccha, no Bhagavad Gita tem Sri Bhagavan Uvacha. Significa o Senhor Supremo pronunciou, disse. Então, nós lemos várias vezes o nome de Narada nos Puranas. Então, nós vamos. Maharaj está explicando. Que nós vamos incluir nessa linhagem os grandes Vaishnavas puros. E nós vamos falar deles da mesma maneira. Maharaj Shambhava está dizendo que ele mesmo não se sente um Vaishnava. Eles sim são os Vaishnavas. E eles são excelentes por conta desse estilo de pregação perfeita e lenta. Bhaktivinoda Thakur expressava um. Um, uma preocupação muito profunda, 150 anos atrás ele quis expressar uma preocupação muito profunda, pois ele realizou que virão pessoas que vão pregar como loucos. E o objetivo dele será coletar dinheiro, produzir desfrute para as pessoas, dar honras desnecessárias aos seus próprios discípulos. Tais pessoas não têm e as pessoas, os discípulos, não sabem o que é a verdadeira pregação. Então é muito rápido, muito fácil iludi-los. Sim, as pessoas são tolas, mas elas não merecem isso. Então, os falsos Vaishnavas automaticamente acham que estão dando benefício transcendental, mas estão dando benefício material, construindo coisas materiais para as pessoas. E eles fazem uma espécie de teatro. Imagina que esteja acontecendo um programa, alguma atividade. O acharya que vai pregar, ele deve falar. Mas ele é tão esperto que ele faz um drama. Ele vai falar e vai dizer: Eu vim hoje para ouvir de vocês. E vocês falam e eu escuto. E o tempo dele acaba. Em 10 minutos ele fala qualquer coisinha. Então, como eles são espertos. Novos devotos vêm. Ele está ouvindo tão grande harikatha que não é possível para nós aproximarmos diretamente. Ele não pode ouvir. O Maharaj está dizendo que os novatos, eles não podem seguir instruções. Então, esses falsos acharyas vão dizer coisas simples ou tolas, ou deixar que outros que não têm conhecimento falem, para não mal impressionar os novatos. E assim vão todos para o inferno. Veja quanto eles são espertos. Ele pediu... Por exemplo, para uma alma condicionada escrever artigos, eles pedem para os discípulos escrever artigos. Mas se você vai pedir para uma alma condicionada para escrever um artigo, o que, que, você, vai que, que você vai ensinar para as outras pessoas, se aquela alma condicionada não sabe? Então, quando você faz isso, a pessoa que faz, vai pedir isso, vai publicar artigos dos seus próprios discípulos. Hum, ele está sendo muito esperto. Você precisa de um artigo, diz Shambhava. Você precisa de um artigo? Então, toque o Bhagavad Gita. Toque o Sr. Nishi, senhor, senhor, senhor, um, Nishimha e diga se você realmente precisa de um artigo, diz Maharaj. Existem tantos artigos que já foram escritos por, pelos grandes sábios. Por que, que você precisa de mais artigos? você quer fazer os seus discípulos caírem, eles já são almas caídas, você tem que ajudá-los a ouvir o Guru Varga e não achar que já estão prontos para escrever artigos que são publicados por almas condicionadas, isso que eu estou dizendo deveria ser ecoar no mundo inteiro para que as pessoas soubessem o truque que está sendo vendido no lugar da pregação verdadeira. Eu não estou preocupado por mim mesmo, mas como eu sou um cachorro, o cachorro do Guru Varga, eu, tenho, eu sou obrigado a latir em nome de vocês. Bhakti Noda Thakuri Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles escreveram sobre essa preocupação, mas ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar exatamente o que Goranga Mahaprabhu disse. Muito tempo atrás, 150 anos atrás, 120 anos atrás, todo o nosso Guru Varga, eles todos comentaram esse ponto, dizendo que no futuro isso iria acontecer. Na Chaitanya Mata, Prabhupada Bhakti Siddhanta quis estabelecer uma, uma, uma atividade tão perfeita e rigorosa que não existe nem nos planetas celestiais. Você pensa que o nosso Guru Varga são, feitos, são todos? Você quer criticá-los? Você não sabe que tipo de ideal perfeito Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj tinha, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Esse tipo de ideal não tem a disposição nos planetas celestiais. Quem é que vai mostrar esse, esse ideal, esse comportamento rigoroso, Varuna, Indra? Quem? Você pensa que o nosso Guru Varga é barato? Porque você é um mayavadi, então, você acha que o que eles fazem está imperfeito? Você não conhece, não entende a posição do nosso Guru Varga, como eles eram elevados Deu, os semideus vinham e prestavam reverências aos pés de lótus do nosso Guru Varga. Você não sabe. Você acha que eu estou dizendo uma coisa falsa? Você acha, mas eu não estou. Eu posso te dar muitos exemplos. Um dia Bhakti Pramod Puri Maharaj. Então, um dia, no, no quarto andor do templo, Bhakti Purigoswami Maharaj estava cantando os santos nomes. Ele disse, veja, tem alguém ali? Ele fala, veja, menino, meu filho, tem alguém ali esperando alguém? Mas era só uma janela, uma janela grande. A janela que dava para a rua. Se você olhasse para baixo da janela, você veria a rua. Quem poderia vir lá? Só um fantasma ou um semideus. Não tinha onde ninguém ficar de pé. Mas o Guru está falando, você vê isso. Está vendo? Tem um monte de luz ali. Tem alguém ali. Tem algum semideus que veio ver Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Muitas vezes, aconteceu na vida de Bhakti, Raksha, Goswami Maharaj. Dos grandes devotos exaltados. Isso não é uma novidade. Vamos se dar as Babaji Maharaj. Não ia para lugar nenhum. Ele era... Um vaixinava muito elevado. Os devotos não... Eles não fazem... Coisas assim ligadas ao seu próprio desejo. Se eles vêm, vão a algum lugar é para liberar almas condicionadas. É por isso que Yudhisthira Maharaj disse. Para Vidura. Onde você foi? Yudhisthira estava chorando. Oh Vidura, por que, que você nos deixou? Nós amamos a sua o seu afeto, nós sabemos que você nos ama, mas por que, que você vai embora se você vai fazer peregrinações? Considere que você não precisa fazer peregrinações, onde você está é o lugar mais elevado de toda a peregrinação. No comportamento perfeito do Guru, no Guru Charan, no Guru Acharan, nós encontramos todos os lugares de peregrinação estão ali, nos pés de lótus, do Guru dos pés de lótus, do Guru Pada Padma, de Nityananda, mas você não acredita. É por isso que você tem um, um, um desejo um, de ficar para lá e para cá, inquieto. É por isso que você vai visitar os lugares. Vidhistir Maharaj fala para Vidura. Vidura de. Ele era seu tio. Ele era tio, irmão de Dhritarastra. Judishtira nunca pensa que o devoto puro é um tio ou um parente. Os devotos puros nunca enxergam as coisas em associação material. Bhakti Thakur nunca disse Bhimala Prashar, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakupraupada é meu filho e Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakupraupada também nunca disse que Bhakti Vinod era seu pai eles nunca pronunciaram essa frase Yudhishthira Maharaj dizia então Narada Muni, Narada Ji Maharaj ah, não, Yudhishthira diz, perdão ele diz, Ó oh, Prabhu, Ó oh, Vidura, você pessoalmente é um, um lugar sagrado, um lugar de peregrinação. E é por isso que o Dishila Maharaj vai revelar este segredo do Vaishnava puro. O Dishila Maharaj vai dizer isso. Você é um devoto puro. Vidura Mahabhagavata, um devoto como você, em si mesmo é um Tirtha, é um local sagrado. Os devotos puros recarregam os lugares de peregrinação para reabençoá-los, para repurificá-los. O sado, ele vai em peregrinação, mas não para receber bênçãos. As pessoas que cometem pecado vão em peregrinação. Então, são pessoas sujas, contaminadas. Então, o tirta, os lugares de peregrinação, eles perdem energia. Porque esses lugares estão purificando essas pessoas que estão doentes ou tristes ou com karma negativo, então o tira vai dizer que o devoto puro vai ao lugar sagrado para repurificar o lugar sagrado, porque o Senhor está sentado no seu coração, então se você for em qualquer lugar, aquele lugar se torna puro, por quê? Pessoas sujas, quando vêm diante do sado, por que, que eles sentem alguma coisa? Porque o Senhor está no coração do sado. É por isso que o poder, a força das palavras do sado é tão alta, tão forte, que uma palavra pode ir e penetrar o coração como uma bala e perfurar seu coração. Muitos versos, eu poderia dizer, esse tipo de verso, existem muitos versos que descrevem esse mesmo ponto. Vasudeva diz para Narada, o pai de Krishna Indwaraka diz para Narada, o seu, o seu viajar pelo mundo é para o benefício da alma condicionada, porque você não tem interesse pessoal e você viaja sem parar. O seu viajar é para o benefício das almas condicionadas, diz Vasudeva Anaradamuni. Então, esse fato está comprovado nas escrituras, pela bênção do Senhor Supremo de Shri Krishna. Brahmá, o Sr. Brahma também era um pregador. Se ele não nos desse o Brahma Samhita, como nós saberíamos que, que o Sr. Brahma, como Acharya, realiza que Krishna é a forma original de Deus? Isso ele explica no Brahma Samhita. Quando o Sr. Brahma nos dá todos os conselhos do Bhagavatata Vigyan e dá esses mesmos conselhos a Narada Muni, ele não é um mero acharya, ele é um, um acharya gigantesco. É ele que ensina Narada. Ele é o guru de Narada Muni. Então existem dois procedimentos através do qual o conhecimento transcendental ou a práctica chega até nós. Um é nigam, o outro é argam. Nigam são os vedas. E o segundo é Agam, vem de Sankarshan, de Anantadeva, ah, e passa para o Sr. Shiva, então existem dois, dois, dois caminhos, entre esses dois canais, o conhecimento transcendental, realizado Não, chega até nós. Nós estamos falando de conhecimento decorado sem devoção. Existem dois canais. E depois disso desses dois canais se abrem outros um, galhos, outras um, outros caminhos. Então nós temos que nos estabelecer nesses dois caminhos, de acordo com a minha fortuna, com a bênção do Guru Varga e eu por conta dessa bênção Uh, can that in that Por essa bênção eu that, descobri 70, 70. que eu estou dentro de Shambhava. Que de acordo com o desejo some, do Senhor Supremo, quatro sambhalas, quatro sambhalas se manifestam. Pelo desejo do Senhor Supremo. Yes, se manifesta. One, quatro sampradayas autênticas se manifestaram yes. nesse mundo material para nos dar benefício absoluto. You, se eu perguntar para você, don't try to maintain, no, don't try to maintain, não tente manter falso ego It dentro do seu coração. Meu eu vou tentar. pedir tente isso. Tente de de isso. isso. Tente se liberar disso. Caso contrário, algum interesse pode contaminar a sua pregação. Você não vai conseguir pregar de maneira... Você vai dizer, ah, se eu falar isso, eles não vão gostar. Se eu falar isso, vão perceber que eu não estou fazendo perfeitamente. Isso é contaminação. Se eu disser para você, Prabhu, você pode me trazer água do Ganges? Você pode dizer sim. Mas você vai num outro, outro rio, rio e pega água qualquer lá. Você fala, você trouxe água do Ganges? Você fala, fui naquele outro rio, rio e peguei. Não, eu pedi água do Ganges, mas é tudo a mesma, tudo é água. H2O. Pela sua opinião é a mesma. Mas não é a mesma. Você tem que ir até o Ganges para trazer a água do Ganges. Você vai um outro rio, você vai poder dizer que você trouxe a água do Ganges? Ah, é tudo a mesma coisa, água é água. Não. Não, meu amigo. Então, da mesma maneira, se você diz eu estou nessa sociedade, eu sou naquela outra sociedade, tudo é a mesma coisa. Não, como matemática. Eu posso provar. Se você não está numa sampradaya autêntica, se você não aceitar um conhecimento autêntico, um canal onde escorra o conhecimento transcendental, o fluxo da realidade. Não importa se você age dessa maneira, acha que qualquer lugar é, é válido, você é um trapaceiro, mesmo que você seja um homem de 90 anos. Se eu te disser para você, eu estou te pedindo a água do Ganges, você pode ir até o Himalaias, até a Sede, até Vanara, Van, Varanasi, Hilarabad, Onde eu quero que passe o Ganges? Ok, você tem que ir lá. É o Ganges que passa aqui e lá você tem que pegar a água do Ganges. Não é que como um tolo, como um sarragia. você fala, ah, não todas as águas são as mesmas. Como assim as mesmas? O ganges tem características biológicas diferentes, inclusive. Se você não aceitar o conhecimento perfeito, que é mantido vida após vida, que, que, que custou bilha, bilhões de vidas na matéria para ser mantido, não, se você não encontrar esse conhecimento, você vai continuar encarnando, nascendo e morrendo. O Sr. pode dizer a Gaudiya Mata é inútil. Eles não têm para amparar, eles podem criticar, as pessoas criticam o que quiserem, mesmo dentro da nossa Sampradaya, alguém poderia dizer, não vai ouvir Shambhava. o que eu posso fazer? Eu fico feliz, quem quer que venha, quem, não, quem fica, isso não muda nada para mim, eu vou pronunciar o Harikata para a satisfação do Senhor Supremo, não para você eu tenho alguma fraqueza para receber algum benefício de você, alguma adoração de você, então o Harikata verdadeiro não vem dos meus lábios, não sairia dos meus lábios. O Harikata tem que depender totalmente do Guru Varga, não do meu interesse ou do interesse de ninguém. Então existem quatro sampradayas autênticas. Embarca sampradaya Vishnu Swami, Sampradaya, Ramanuja Sampradaya e Madha Sampradaya. Se você procurar, você vai encontrar que cada uma delas tem um Acharya original. Lakshmi é a origem da Sampradaya de, de Ramanuja. Em Mado <Sami <Sami Sampradaya é o Sr. Brahma. Vishnu Swami, você pode encontrar que são os quatro Kumaras. Não, Sr. Shiva. Na em, Nimbarka em Sampradaya, os quatro Kumaras. Então, existem essas quatro Sampradayas. De qualquer maneira, um Jivatma de qualquer maneira uma alma condicionada tem que chegar a uma das quatro sampradayas mas é mais prático vir até a madhugandhi sampradaya não só madhug sampradaya madhugandhi sampradaya essa de todas é a mais prática porque você vai receber conhecimento mais elevado porque o tesouro distribuído por Chaitanya Mahaprabhu nunca havia sido distribuído antes, nem por Amachandra, por Narayana. Então, é ideal que você tome essa direção. Eu não vou colocar pressão em você, você faz se você quiser. Se você se desviar de uma saprandaya, de uma sampradaya autêntica, você não consegue chegar a, fora do, do universo material. Você pode dizer o que quiser, reclamar, gritar, mas as sampradayas são estabelecidas por Krishna, sem um link. As quatro autênticas sampradayas, qualquer uma das quatro. Seu conhecimento não alcança a perfeição. Se você quiser participar, eu não vou criticá-los, eu os respeito. Eu vou dizer que eles são bem melhores que eu. Mas agora eu estou numa plataforma neutra. Eu preciso dizer a verdade, eu estou sentado na asa. mesmo que você vá até os Ramanandes, é melhor, no seu caso, então ir para Ramanujya Sampradaya. Porque a linha de Ramanujya. Uh, é, não está desviada E essa outra que Maharaj citou sim Se você for do lado de lá do rio Se você falar com algum babaji sarrajia lá Se você falar para ele Você é um sarrajia Ele vai ficar bravo Ele vai brigar com você Ele pode bater em você Mas é, é um fato Que eles estão seguindo As regras que são estabelecidas No âmbito dos sarrajias Ou seja, daqueles que é, declaram, estudam pontos elevados e já acham que chegaram em Goloka Vrindavan antes da hora. Sem a Gaudiya Mata, eu posso dizer solenemente, sem a Gaudiya Mata transcendental, o perfeito ensinamento da Gaudiya Mata. Onde que você vier, você não vai conseguir receber benefícios iguais ao que você deveria receber. A Gaudiya Mata nunca pode ser contaminada, porque ela é transcendental. Os que estão nos tempos da Gaudiya, não são verdadeiros membros da Gaudiya Mata. Eles precisam corrigir seu caráter, seu comportamento, suas palavras. Tudo o que eles estão fazendo está errado e eles são piores do que os sahajiyas. Eu estou numa posição neutra e eu sou obrigado a falar a verdade. Então, não é porque uma pessoa afirma que está na Gaudiya Math que ela está se comportando de maneira transcendental. Porque Existe uma diferença entre a Gaudiya Math transcendental e a Gaudiya Math material. E o que está sendo feito em nome da Gaudiya Math que é feito errado, destrói o ideal de, de Chaitanya Mahaprabhu. E é perigoso. Sobre a pregação, Prabhupada Siddhanta, disse, coisas pontuais e práticas, nós vamos falar de dois incidentes, de dois Pobad fatos. Para o ele estava completamente focado em distribuir a misericórdia de Goranga Mahaprabhu, do Avatar Dourado. Muitos ah, membros do nosso Guru Varga iam para diferentes lugares pregar. E um dia, Prabhupada nos deu instruções, deu instruções para Bhakti Vivek Bharati Maharaj, não Bhakti Vigyan, Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Um, um membro do nosso Guru Varga, um discípulo de Bhakti Siddhanta, então um dia Prabhupada. Deu, disse para Bhakti Vivek Madhavi, Ma, uh, Bharati Maharaj. É, alguém mandou essa mensagem para ele. Bhakti pediu para você ir até tal lugar pregar hoje de tarde. Pregar lá, de tarde. Então, quando chegou de tarde, para o Padre Bhaktivedanta entrou na, na, na, na biblioteca e perguntou para o monge que levou essa mensagem. <coughs> em que livro ele levou para pregar? Perguntou Bhaktivedanta. Que livro Bhaktivedanta que Bharati Maharaj levou consigo? Eu vi ele levando. Ele levou o Bhagavatam. E Bhaktivedanta falou: Bhagavatam. Ele devia carregar o Chaitanya Bhagavatam. Teacher, for our ensinarmos. for our duty. É nosso único dever. It was our duty to é nosso the Dever distribuir a Krishna misericórdia de Goranga Mahaprabhu. Eu sei que Krishna é muito Krishna misericordioso, mas Krishna vem na forma And de Goranga. É, ele distribui misericórdia para todos, então por que não acessar a esse nível de distribuição da misericórdia e falar de Chaitanya Mahaprabhu diretamente? Então nós estamos falando de pregação, porque Uddhava é o pregador mais elevado. Então no, amanhã vamos analisar o fato que antes de pedir para que Narada fosse pregar, o nosso Senhor Brahma dá conhecimento a, a Narada. Então, ele vai explicar depois para Narada. Você vai ter. Eu te disse tudo isso, mas agora entenda que você tem que pregar desse jeito e não daquele jeito. Tem uma maneira certa para pregar. Então, Bhagavan Sri Krishna, to make, Shri Krishna to make, quis fazer Uddhava, um pregador de primeira classe. Yeah. A única razão yeah. por trás é. disso é guiar as pessoas de maneira apropriada. No curso do tempo, alguém pode falar algo. Alguém pode dizer algo, alguém pode dizer coisas diferentes, mas a verdadeira pregação não pode considerar mudanças no Siddhanta. O que significa a pregação? Você é forçado, você, seus pais, seus avós, ou melhor, o Guru Varga, ele é forçado a pronunciar o que está escrito lá no Shrutapanta. Você não tem autoridade para mudar nada. Nós estamos nos sentando para sentir o coração de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Quando eu dou Harikata, eu tenho que tentar ouvir o coração de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu preciso sentir seu coração ao meu redor. Eu não tenho capacidade de entender nada, mas a minha, minha pregação existe para eu tentar sentir o coração de Chila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Então nós vamos explicar de que maneira especial o Senhor Brahma deu conselhos especiais para Narada Maharaj, antes de mandá-lo pregar. Então agora, nós já falamos ontem, que o Sr. Krishna, mantém Udhava Maharaj como um representante da sua presença no mundo material, na nossa realidade. Isso não é um brinquedo. Se meu guru me mandar num lugar para fazer alguma coisa, eu serei seu representante. Quando então, quando o Prabhupada não tinha tempo para ir para lugar nenhum, ele dava instruções aos seus devotos, aos seus discípulos. Como no caso de Srila Yayavara Goswami Maharaj, era de uma família bramínica da Uriya, da Uriça. Ele não era muito educado, ele não, era muito, ele não tinha uma formação acadêmica. Se a, a educação acadêmica estiver lá, que bom, não é um problema. Mas o que é básico, na verdade, é que vocês têm que estar em linha com o guru. Se a educação sofisticada estiver lá, ok, se eu for para algum lugar e um repórter vier me fazer perguntas, se eu não souber dar respostas, é um problema, não é? Então, isso pode acontecer. Um Jalandhar, em, em muitos lugares, vieram me fazer perguntas. Dia um dia repórter dia veio me ouvir e ele anotava o que eu falava. Dia, eu estava falando do e no dia seguinte foi publicado. Então, você, é claro que é bom você ter conhecimento e falar sobre coisas de maneira adequada naquela época não sei porquê vinha um repórter que vinha anotar a essência do que eu estava dizendo mas essa pregação não significa você é forçado a ter um conhecimento elevado aristocrático Qualquer devoto simples pode pregar, o seu caráter e seu comportamento, o seu Siddhanta Vichar, o seu amor pelo Guru, pelos Vaishnavas e pelas pessoas comuns seja real. As pessoas vão ser atraídas por isso. Por que, que as pessoas sentem atração? Porque o Guru os ama e não é um amor material, é um amor puro. Eles veem o mundo inteiro em relação ao Senhor Supremo, a Shri Krishna. E é por isso que eles amam todas as criaturas que existem. Então, essa educação elevada, se existir, ok, não é um problema. Mas não é o, vator, o fator vital. Eu conheço muitos pregadores que não sabem nem assinar. Se você pedir para eles assinarem, eles vão colocar o dedão. Eu posso lhe mostrar. Eu posso lhe mostrar. Eu posso lhe levar comigo e lhe mostrar. Eles são grandes pregadores. Eles não conseguem ler nenhum livro, mas eles continuam pregando, eles assinam com o dedão. Mas se eles são puros, eles conseguem propagar a misericórdia intacta. Pois ele é um recipiente dessa misericórdia. Eu sei, conheço o Babajis, que era um, ele era um porteiro. Ele, era, ele veio do Nepal, essa personalidade que Maharaj está descrevendo. Um Baba. Ele era um porteiro. Mas ele era um grande pregador porque, porque ele era capaz de receber a misericórdia de Bhakti Amada Goswami Maharaj. Se você me encontrar, me pedir, me pedir para que eu diga o nome de um discípulo de Bhakti Amada Goswami Maharaj, eu incluiria com certeza o nome desse Maharaj. Não porque, eu não vou evitá-lo só porque ele não era é refinado ou tinha, tinha uma educação, ele era previamente um porteiro. Não. Ele é um discípulo importante de Bhakti Deitama, do Samaraj. Eu preciso incluí-lo. Porque ele conseguiu enxergar a misericórdia e recebê-la em seu coração. Porque eu sei que ela estava em seu coração. Então você pode ir profundamente dentro desse tipo de sentimento que eu vou explicar para vocês agora. Não tente entender isso com... Não é uma questão de ficar na superfície, você tem que conseguir mergulhar nos sentimentos, na filosofia mais profunda. O que significa filosofia? Sentimentos, emoções. A minha filosofia não está sem sentimentos e sem emoções, ela não é uma filosofia falsa, artificial. Então, amanhã nós vamos falar sobre as instruções perfeitas que Brahma passa a Narada Muni para que ele possa pregar. O Udava disse, eu não tenho medo de Maya. Cuidado. Não é o nosso falso ego. Nós podemos realmente conquistar Maya de maneira fácil. Porque nós tomamos a tua prachada, diz Uddhava Krishna. Então, porque nós comemos a Tua misericórdia, nós nos alimentamos da Tua misericórdia. Hum? Então, nós conseguimos enxergar maya e nos liberar dela. Nós estamos recebendo a misericórdia dos de Teus de devotos, Krishna, então nós não temos medo de maya. Então, Maharaj quer dizer que quem fala assim pode ser uma pessoa que tem muito falso ego. Mas no caso de Uddhava, não. Vocês se lembram desse Akadoshik kirtana? kirtana? O, o Ekada Sikirtana não. escrito por Bhaktinoda Thakur, vocês não lembram? Não. Existe esse Ekada Sikirtana. E lá ele diz. Hai, <laughs> esse, esse Kirtana existe, não esqueça dele. Este lugar torna-se Goloka Vrindavana. Se você acredita ou não, não muda nada. Isso é a sua escolha. Mas está escrito nos Vedas. Está escrito em diferentes shastras. E Thakur também confirma esse ponto. No dia, que nós Cantamos um bhajana maravilhoso. Esse lugar, esse mesmo lugar, se torna Goloka Vrindavana. Mesmo que você seja um grihasta, que você esteja em vida familiar, se no teu quarto estiver acontecendo um lindo bhajana sincero, ali se torna Goloka Vrindavana. E é por isso que alguns parentes de Bhaktivinoda Thakur chegaram até ele e, o, e o, o levaram até suas casas porque ele conhecia alguns segredos e algumas pessoas criticavam Bhakti Noda Thakur. Naquela época, Bhakti Siddhanta Zalasva Prabhupada não, não estava nesse momento e quando, alguém, quando, quando o quando ficou sabendo que esses parentes levaram Uh, Bhaktivinoda Thakur, nessas, nas suas anywhere, casas, Bhakti ficou. Uh, não gostou. Porque eles eram pessoas que criticavam Bhakti Nodat Thakur. Nós não temos o direito de criticar o devoto puro, porque onde quer que um devoto puro como Bhaktivinoda Thakur fique, é não. Oh, está falando a mim. Ele me e eu vim para quando o Mahaprabhu percebe que ele chegou em outro lugar, não em Vrindavana, Mahaprabhu diz, Nityananda me enganou, aqui não é Vrindavana. E a Dwaita Tacharya, que havia encontrado o Mahaprabhu, diz, não, ele não mentiu, porque onde quer que você esteja é Vrindavana. Mesmo antes de que Mahaprabhu nascesse, quem era o maior dos pregadores? A Dwaita Gosai. A Doita Acharya, a personificação de, do Mahavishnu e Sadashiva nos passatempos de Krishna Chaitanya. Então, por conta da sua pregação, por conta da sua oração, o Senhor Supremo se manifesta como Chaitanya Mahaprabhu. Ele se ajoelha e ora. Por favor, Senhor, desça ao um mundo material e nos dê a sua misericórdia agora. Então, ele diz Nityananda não mentiu, porque onde quer que você esteja, é Vrindavana. Então, nós temos que enxergar que o devoto na verdade puro não comete erros. Tentar enxergar o prisma através do qual Nityananda está sempre dizendo a verdade através do devoto puro. Então, Maharaj está dizendo que existem águas diferentes compondo os rios. Daqui na ponta dá para ver, a cor do Jalanga é de uma cor e o, o Ganges é mais amarelado. De acordo com a cor da água. Mahaprabhu entendeu que ele não estava no Yamuna. E Advaita Gosai, porém, diz, onde quer que você esteja, você... É Vrindavana. E qualquer rio onde você tome banho, é o Yamuna. Porque no, no fluxo do Ganges, está explicado que um dos lados do Ganges representa... Um dos lados representa o Yamuna e outro lado representa o Ganges. É uma questão geográfica, descrita nos Vedas. Então, Mahaprabhu sempre toma banho no Yamuna, pois ele é Krishna. Aqueles que tomam prachada, no sentido verdadeiro, eles não se iludem, eles vão sair da ilusão. Se você falar para mim, todo dia eu tomo prashada, mas eu continuo na ilusão, é porque você não toma prashada. Você tem que aprender a tomar prachada com toda a sua fé. Com toda a sua fé você tem que tomar a prachada. Jiva Goswami Pada dá uma Se evidência. Se algum homem não tem respeito pelo Ganges, mesmo tomando banho no Ganges sem nenhum respeito, ele recebe algum Sukriti. Os peixes eles também ficam dentro do Ganges. Eles recebem o resultado de estar no Ganges. Eles estão ali. Mas o banho no Ganges você tem que fazer com toda a sua consciência. Então, a água do Ganges é muito sagrada. Você tem que saber que o Ganges This way, Varanda Mahaprabhu, so this way Mahaprabhu, you no, know, used to... Tinkhani. So our Uddhagi Mahaprabhu speaking, Prabhu, we are going to enjoy, we are going to take all your prasadam, not enjoy, we are going to take all your prasadam. Tayubhuktyasragabando baso alamkar charchita. Uchishta bhoji no dasahasta vamayam jayemahim. Tayo pabukta sragan do vaso alankarachitaha. Uchishta bhoji no dasahasta vamayam jayemahim. Babu, oh, we can conquer your maya very easily. Because all the time we are taking, we are <inaudible> me, your servant. We all are all your servant, all is taking prasad. Uddhava diz: Nós somos seus servos, estamos sempre tomando a sua prachada. Nós, depois que você usa uma guirlanda, nós sentimos o cheiro das flores. Depois que você come, nós comemos seus remanentes. Uddhava não usa nada que não seja prachada, que não seja a misericórdia de Krishna. So, as we this way <coughs> now, when Bhagwan Sri Krishna speaking, actually Uddhavji, Maharaj requesting, so many things, if I discuss, it will take a long time. Bhagwan Sri Krishna in front of Bhagwan Sri Krishna. Diante de Shikrishna, dava vai dizer que se você quer que eu seja seu representante, você tem que me ensinar alguma coisa, diz Udhava. É um pre-alegamento, é um pre-alegamento. Porque se o Bhagavan Sikrishna não vai falar com Arjuna, e se Arjuna não está em esse tipo de posição de louco, então quem pode falar com quem? Arjuna ele vai momentaneamente manifestar dúvidas para que Krishna fale para ele. Arjuna tem todo o conhecimento, mas ele manifesta um momento de dúvida para que Krishna distribua esse conhecimento para todas as almas. Caso contrário, para quem Krishna iria falar? Então Arjuna vai dar esta ocasião para que Krishna fale com todos nós yudava está fazendo a mesma Jogesho coisa. pergunta para Krishna yogavinyasa hey, yoga manojoga Nisriya pergunta oh yoga vinyasa yoga é? concentration so o máximo da yoga say, topmost yogi Krishna é o yogi eterno, porque ele concentra sua mente em si mesmo, ele é o infinito. Mais precisamente poderíamos dizer que Krishna se concentra nos pés de Radharani, que é a fonte de Sarasvati, a deusa do conhecimento. Então, se eu tenho alcanço o sucesso de meditar nos pés de Radharani By your mercy. No yoga bless, qualquer tipo de yoga qualquer tipo de conexão só existe pela tua misericórdia não existe um yoga sem que você abençoe uma pessoa pois você so, a conexão é sempre com você krishna Bhagavan diz então, o menciona a questão dos sannyasis. Mas Maharaj, hoje, ele não vai poder contar tudo sobre esse ponto. Krishna diz algo a respeito dos sintomas de um sannyasis. Krishna Vai dizer isso também no Gita. Quais são os sintomas de um sannyasi? Krishna diz no Gita para Arjuna e aqui também nessa conversa com Uddhava, ele vai mencionar. Krishna diz: saiba que é um sannyasi para sempre. Aquele que não tem desejo em suas vidas. Ele só deseja servir Krishna e Vaishnavas. Se for uma mulher, não é um problema. Porque nós relacionamos o, o sannyasi através do corpo. Pois na matéria nós temos que servir os pés de lótus do Senhor Supremo através do corpo, da fala e da mente. Então, aquele que serve o Senhor Supremo com o seu corpo, com suas palavras e com sua mente o tempo todo, é automaticamente um sannyasi. Então, no Gita, o Senhor Supremo diz, saiba que é um sannyasi eterno, aquele que não tem desejos individuais. Então, o sannyasi, que alcançou essa posição de maneira eterna, ele não tem desejos pessoais, ele não tem inimizade com ninguém. Se alguém vier falar críticas, atacar, ter inveja para nos ferir, o Vaishnava, ele não deve expressar, não deve se vingar contra essa pessoa. Deixe eles fazerem o que eles quiserem. Então, quando Tula Siddhas Maharaj, aquele que um dos escritores do Ramayana, ele é o escritor Vaishnava do Ramayana. Então, quando alguém dizia, Tula Siddhas de aquela pessoa sempre criticava você, sempre falava mal, fala mal de você. Tula Siddhas ria e dizia, ok, você peça para ele, para ficar perto de mim, que eu posso fazer um bhajanakutir para ele, uma cabana para ele cantar os santos nomes. Eu mesmo vou pagar, eu mendigo, mas eu vou mendigar para fazer um bhajana para ele, para ele ficar do meu lado. Ah, você não entendeu o que eu falei, ele está te criticando, ele fala mal de você. ele falou, e Tulacidas respondeu, é isso? por isso que eu estou dizendo. Ele vai achar meus defeitos. E é por isso que eu quero que ele more junto comigo. Porque assim ele vai me corrigir. Ele pode continuar achando defeitos em mim e eu, preciso re e eu posso retificá-los. E como eu sou mal-acondicionado e não posso ver meus defeitos, eu vou ficar feliz. Alguém tem que me apontar. Você não consegue ver seus próprios defeitos. Ela também não pode ver seus próprios defeitos. Todo mundo acha que está numa posição perfeita. Alguém precisa me apontar. Shambhava diz que o guru dele dizia você está fazendo isso errado então se esse, essa pessoa que me critica vier morar comigo eu vou poder me retificar quanto mais eu me retificar, melhor eu me aproximo de Krishna, é muito bom então ver até a crítica como algo positivo isso é devoção como Mahaprabhu vejam Batatari. Ele pega uma faca para cortar Mahaprabhu. Mas o que, que Mahaprabhu pode fazer de errado? Você pode achar algum defeito no, em Krishna Chaitanya Mahaprabhu? Ele só diz, você é um sanyasi, eu sou um sanyasi. E você vai levar meu sevaka para você? Mostrando para ele uma atividade lucrativa. Isso não é bom, não é? Dizer para ele que ele poderia se associar com mulheres se ele ficasse com você. E esse, esse, essa personalidade pega uma, uma espada para cortar na Mas, Mas a faca dele caiu da mão dele. E, mar... e caiu no próprio ombro dele. E caiu na cabeça dele e no pescoço dele. Ele começou a chorar. Ah, me machuquei. Ah, Prabhu nunca quis machucá-lo. Ah, Prabhu só queria dizer: por que, que, que, que você levou meu, um discípulo sincero embora? Nós dois somos sannyasis? Você levou meu, meu devoto? Mas as pessoas querem isso querem, esse é o humor das pessoas. Um dos budistas liderados pelo Buda eles queriam contaminar Mahaprabhu é contaminação é algo perigoso porque você pode perder todo o seu bhajana de acordo com o que você o que você com o que você se veste, onde você se senta, tudo isso pode contaminar. Se você evita isso, a sua consciência cresce. Mas a maior impureza qual é? A maior impureza é que nós não podemos pensar sobre o Bhagavan ou o Guru Vasham. Isso é a maior impureza. A nossa condominação também é importante, mas a maior condominação é lá dentro do meu é duvidar de Krishna e do Senhor Supremo, e dos devotos do Senhor. Esquecer o Senhor Supremo, esquecer o Parampara. A pureza principal é você estar sempre se lembrando de Krishna, a qualquer momento. Essa é a pureza principal de Krishna e dos seus devotos puros. A pureza principal de Krishna e dos seus devotos puros. To remember Bhagwan is a rule and not to not to forget Bhagwan is a you know restriction, prohibition. Então, se lembrar de Krishna é o nosso dever, esquecer Krishna é proibido. Então, quando nós pegamos água e fazemos esse gesto. Nós pegamos a água do Ganges Sim, e pronunciamos esse mantra. Não, não. Você não sabe esse mantra? Mas esse tipo de coisa não mantra assim, eu posso fazer isso. Você tem que saber se lembrar, realizar esse mantra esse processo essa ação Bhagavan Sikrishno, Bhagavan Sikrishno to speak, uh, Bhagavan o sadhu ele é amigo ah, de todos mas if se alguém fica contra o Guru Vaishnava e a, e a é um etiqueta devocional, aí sim ele vai é, reagir contra aquela pessoa. Aqueles que insultar a Gaudiya Mata, insultar Prabhupada Bhakti Siddhanta, insultar o Siddhanta Vichara, aí ele fica muito bravo. Esse é o sintoma de uma figura devocional. Ele vai proteger a filosofia, filosofia, a filosofia, o Guru Varga e Krishna. Eu tenho uma relação não, não eterna dizer, com ele. se alguém me criticá-lo, eu tenho uma relação eterna com Bhakti Pragyana Keshagossam Maharaj, com Sridhar Maharaj, eu não posso tolerar, tolerar isso. Se eu ouço eles sendo criticados, essa é Bhakti, dar uma resposta à altura para quem critica uns Vaishnava. As pessoas pensam que é o contrário. Calar a boca dos ofensores é bhakti. Se você fica quieto e for diplomático, você perde seu seva. Você perde sua posição. Nós não temos hostilidade com ninguém. Nenhuma, nenhuma criatura, nem aqueles que ficam contra você. Mas se alguém ficar contra a filosofia, o Guru Varga e Krishna, aí sim você tem obrigação de reagir. Então, vamos falar daquele caçador que foi convertido em Vaishnava por Narada Muni. Ele não tinha coragem de matar nenhuma formiga depois. E ele era um caçador de animais. Vamos falar sobre esse ponto amanhã. O Davadi vai dizer ao Prabhu, você já falou sobre o Sanyasa, sobre os verdadeiros sábios, quais são os seus sintomas. Aquele que não tem desejo para si. Aquele que não tem anavilas. Anavilas significa desejo pessoal. Se você toma um sannyasi, eu preciso imaginar que você está nessa posição. Mas se no seu coração você ainda não tem força, se você ainda tem atração pelas mulheres, por isso, por aquilo. Se você toma sannyasi antes de estar nesse nível, você vai para o inferno. Mahaprabhu não perdoa -se. Você precisa alcançar um nível de nenhum desejo. Eu vou esclarecer esse ponto amanhã. Tente digerir este é Siddhanta Vichar, que é muito importante. Se você não conseguir digerir o que está sendo dito aqui, como, como vai funcionar? Eu não posso repetir sempre as mesmas coisas. Estamos falando de um oceano, então eu não posso repetir tudo. Existe um oceano infinito. Então tente digerir o que está sendo dito aqui. Tente digerir o que está sendo dito aqui. Nós temos que digerir o harikata, como a vaca, ela pega a grama e começa a mastigar. Mas ela mastiga, mastiga, mastiga, engole e depois mastiga, mastiga, mastiga, mastiga de novo. Você tem que fazer isso com o harikata, mastigar e digerir o harikata. O harikata tem que entrar. Uma, um mês de que vai mudar toda a sua vida se você fizer isso. Pode mudar.